O portal AgroLink está em São Paulo acompanhando o evento da Monsanto, Climate Field View. Eu estou com o Pedro Rocha, gerente de produto. Vai nos falar como foi esse ano comercial da ferramenta para o produtor rural que adquiriu há 12 meses atrás. É, então a gente está muito empolgado do segundo ano do nosso evento aqui. Ano passado, é, no, mês de, no final de maio do ano passado a gente lançou essa, essa ferramenta, o Climate Field View. E de lá para cá, a gente teve um engajamento muito, muito interessante dos nossos clientes. A gente gerou ao todo 3 milhões e meio de hectares de dados, quando a gente soma todas as camadas de dados que a gente acumula na, na plataforma. A gente tem mais de 800 mil hectares únicos né, adquiridos na plataforma. E o principal para a gente, o mais importante é a gente está vendo muito, é, muita resposta positiva dos nossos clientes. Então, o cliente realmente conseguindo agregar valor, melhorando a operação da sua fazenda, entendendo muito melhor a sua produtividade, gerando dados que eles não conseguiriam gerar antes. E o reflexo disso, eu acho que é esse evento. É, a gente está com mais de 300 produtores que se deslocaram de todos os, todos os cantos do Brasil para participar aqui, para prestigiar o nosso evento, mas também para ansiosos para conhecer as novidades que a gente vai apresentar aqui hoje. Pedro falou de novidades também. O produtor que adquiriu, vocês já conseguiram entender a demanda que ele precisava e vão anunciar novas funcionalidades. Vamos falar cinco anos para frente em termos de investimento. O que será apresentado para o produtor rural brasileiro? Sim, então hoje o foco para o produtor que está aqui, primeiro a gente vai falar sobre a evolução. Um ponto muito importante desse produto é como que ele vai evoluindo após o lançamento, mês a mês, é, durante o período da, da licença, que a gente vende uma licença de um ano para o cliente. Então primeiro a gente vai destacar várias evoluções. A gente evoluiu muito em compatibilidade no mercado, a gente é compatível com mais marcas, a gente evoluiu na, em soluções para conectividade, então a gente desenvolveu um aplicativo para te ajudar na conectividade, a gente evoluiu nas funcionalidades, a gente vai destacar algumas aqui, aqui no evento. Então tudo isso evoluiu sem que o produtor tenha que pagar nada a mais. Tá? Nesse evento aqui, a gente está lançando algumas novidades para a próxima safra. Então a gente está anunciando a, co a compatibilidade com colheita de algodão e a gente está anunciando o diagnóstico Fieldview, que é o nosso produto baseado em imagem de satélite. E, e talvez principalmente um grande foco do evento é falar sobre a plataforma Field View, que é uma forma de integrar outras soluções digitais com o FieldView. View. A gente está trazendo, a gente já, já tem oito parceiros assinados, a gente está tá, trazendo todos eles aqui para interagir um pouco com os nossos clientes. A gente também vai dar um pouco de visão de futuro e contar como que, como que a climate enxerga esse produto evoluindo no futuro. O que para a gente é, o nosso foco é ajudar o produtor a maximizar a produtividade. A gente sabe que hoje existe um gap muito grande entre a produtividade média e os campeões de produtividade no Brasil, tanto para a sorte quanto para milho, qualquer cultura. E, e a gente está investindo muito em combinar os conhecimentos sobre genética que a nossa empresa tem com o conhecimento de ambiente e práticas de manejo que a gente está capturando, coletando e analisando com o field View. E para a gente o nosso futuro é trazer mais e mais ferramentas que fazem a recomendação. Um exemplo que a gente vai contar aqui hoje é uma ferramenta que a gente chama de prescrição avançada de plantio, que é uma forma de ajudar o produtor a selecionar a semente certa na população certa em cada área do seu talhão. Tudo isso baseado nesses conhecimentos que eu, que eu, que eu falei agora há pouco. Isso é algo que a gente já está testando aqui no Brasil e a gente acha que num futuro muito próximo a gente vai conseguir trazer para os clientes brasileiros. Pedro, a conectividade relacionada à tecnologia está muito mais presente do que se imaginava na agricultura. O perfil do agricultor, do usuário do Field View, é o filho do agricultor que entende de tecnologia e passa para o pai? Você já tem controle desse tipo de perfil? É, a gente não mede muito e, e, e eu gosto de desmistificar um pouco. A gente tem clientes de todos os tipos. A gente tem clientes mais velhos, é, com diferentes níveis de educação, é, diferentes tamanhos de produção e, e, e ainda assim engajados na plataforma e buscando esse tipo de tecnologia. Clientes que entendem que isso é o futuro. Mas realmente, existe é, é comum encontrar clientes que estão usando essa ferramenta também para trazer o filho mais próximo da lavoura, ou às vezes para o filho ajudar esse cliente a navegar nesse mundo digital um pouco melhor, é, tanto para tanto a sucessão familiar, quanto para clientes que às vezes querem contratar profissionais mais jovens e que também têm mais interesse nessas ferramentas digitais. Pedro, finalizando, a ferramenta é online, pode ser comprada online, e ela tem um custo de R$ 15,00 por hectare. O produtor rural que está nos assistindo, como que ele pode proceder para contratar o serviço, fazer parte do Climate FieldView? Isso, acessa www.fieldview.com.br. Lá você consegue fazer uma simulação do preço. Como você falou, o preço é de 15 reais. Quanto mais área você compra, menos você, menos você paga por hectare. A gente está com uma promoção é, para trazer clientes antes do início da próxima safra, com um desconto de 30%. Então não perde a oportunidade, vai lá, aproveita e, e é isso. E vem participar dessa revolução. Eu conversei com Pedro Rocha, gerente de produto Climate Field View. Eu estou em São Paulo acompanhando o evento. Aline Merladete para o portal AgroLink.